E aí, gente, eu todos muito bem-vindos É o Bigodonari, cara Hoje eu tô muito feliz, mesmo sem ter ganhado o desafio ainda Mano, eu consegui uma lendária nesse desafio com 9 vitórias Eu perdi com 9 vitórias e eu consegui uma lendária que eu queria muito, mano Na verdade é que eu mais queria Era o Arqueiro Mágico Mas pra, enfim, ganhar ela tem que completar aí as 12 vitórias E tá difícil Mas eu consegui uma lendária que eu uso bastante Eu gosto pra caramba Que é o Fantasma Real Eu vou deixar aqui no lado pra vocês o videozinho Eu gravei a tela do celular na hora que eu tava abrindo o baú E, mano, fiquei feliz demais por ter conseguido ele aí Mais um Fantasminha Real E eu não sei porque eu tenho muita sorte pra ganhar as melhores lendárias do Clash Royale É sério, toda vida que a lendária é boa, sei lá Meia Cavaleiro, Bruxa Sombria Sempre vem essas lendárias, cara, o pessoal reclama muito Que ganha, sei lá, direto Spark Que ganha Navarra, de que ganha Dragão Infernal Não, eu é diferente Eu ganho, ah, Meia Cavaleiro, né Tanto que eu consegui botar ele aí pro nível 3, e graças a Deus a maldição Do Mago de Gelo, pra quem conhece Até porque meu cabelo dá tá azul por causa disso, o Mago de Gelo Foi minha primeira lendária, uma lendária que me perseguiu Por muito tempo, agora não tá vindo com Tanta frequência, tô feliz demais pela lendária Mas ainda não estou contente Porque preciso muito Jogar esse desafio, tentar esse desafio E como vocês sabem, mano, desafio da estratégia Ou seja, muito mais Sorte do que jogabilidade, isso é um fato Mas, <risos> óbvio Que se tu tiver uma noção maior, tu consegue se virar Com o um deck que você pegar, mas vezes assim, o fator sorte conta demais Nesse desafio, mas a gente é Brasileiro, a gente não desiste E hoje é dia de tentar mais uma vez Esse desafio, na verdade eu vou ter que gastar Mais 100 gemas e startar outra aqui Do desafio, porque enfim, eu perdi a última vez Foi a vez se eu ganhei ali a lendária fantasma e a gente vai pegar mais uma aqui gastar sem geminhas eu tô até com um aberto no coração, porque eu acabei de botar essas 4 mil geminhas aqui comprando a oferta, mas mesmo assim, vale a pena, porque se eu conseguir essa lendária, coisa que assim, ó, já estou meio desanimado, mas se a gente conseguir, vai ser muito bom. Bora então paguei mais 100 gemas e ó, começamos o desafio do zero, eu vou puxar a batalha aqui e eu espero que venha um deck bom pra gente, nas nossas mãos. Puxei aqui, vamos ver com quem que a gente vai jogar, estamos jogando contra o David, beleza. Balão ou gigante? Cara, eu vou pegar o gigantão, né, eu, eu, eu, eu Tô sentindo que eu irei me arrepender Tomara que não Beleza, eu vou pegar aqui o Mago Elétrico Porque Mago Elétrico eu consigo também defender o Dragon Infernal também conseguiria defender Mas enfim, eu vou pegar o Veneno que Eu acho o Veneno é bom pra defender, enfim, tudo E eu vou pegar aqui, mano As Arqueirinhas Peguei as Arqueirinhas Tal, Talvez eu devia ter pego a Princesa eu, eu, eu tô com um peso na consciência agora Mas enfim, talvez o deck fique bom E a nossa mão vem aqui com o um Mago Mago? É Mago, né? Esqueci o nome agora Beleza, bora tacar isso aqui aqui. Parar isso aqui já. Dois toques, nós paramos. Vamos acabar com essa felicidade desse cara aqui, porque, mano, tá travando. Não trava, pelo amor de Deus. E, beleza. Não, não morreu, tá tudo certo. O cara não deu dano aqui na gente, deu pouquinho dano. Então tá tudo de boa por enquanto. Vamos fazer o seguinte: vamos tacar as arqueirinhas aqui. E, logo depois, vamos tacar o gigantão logo à frente. Vou tacar o gigantão aqui e já vou tacar o venenão a cal. Vamos ver o que o cara vai tacar pra gente Pra gente Beleza, o veneno, bem que poderia ter pego É... Ai, um pipoco, pelo amor de Deus Beleza, um pipoco tá valendo Um pipoco tá valendo Agora eu quero ver como que eu vou parar isso aqui Porque eu tô ferrado, sabe? Eu só, eu, só, eu só tenho uma coisa pra dizer Eu estou ferrado É, mano, tô ferrado Ferrado Não, não, não tanto Não tanto Por incrível que pareça Tomei dano, tomei Mas enfim, tá bem de igual pra igual Vou fazer o seguinte Novamente, mago elétrico aqui E para esse balão Pelo amor de Deus, mago elétrico Para esse balão Parou Boa, filhote Por isso que eu gosto de você por isso que eu gosto de você. Beleza, vou tacar o um meu arqueiro mágico. Eu já tava falando mago mágico. Já, mago mágico. Agora tu vê. Agora tu vê. Agora tu vê que noob. Beleza, beleza. Só essa arqueirinha aqui não... Ai, mano. Princesinha em três hits. Pelo amor de Deus, né? O arqueiro. Arqueiro. Pelo amor de Deus, filhote. Não, mas beleza. Respira fundo, João. Para de ser noob. Vamos tacar um, o um veneno aqui. venenão vai counterar esse. E... Ai, mano, que delícia. Veneno foi, foi um bom acerto, viu? A gente, a gente não sabia que o cara tinha cemitério. E foi um bom. Um, um belo de um acerto. Tranquilo, vou fazer o seguinte: vou puxar isso aqui pra cá. Vou tacar o maguinho elétrico aqui. Tranquilo. Vou tacar. Não, calma, calma. Não se precipite. Não se precipite. Vou tacar isso aqui, aqui. Será que eu consigo pegar tudo aqui, a turma? Será que eu consigo pegar a turma aqui? Não sei se consigo. Vamos tentar, beleza, beleza, beleza, beleza, beleza, beleza, beleza pura vou Fazer o seguinte, tacar isso aqui aqui, isso aqui AK E, mano, vou ser obrigado a fazer o, o pack, ó Tcharam, tcharam Tranquilo, por enquanto tá de boas A gente só tem que cuidar com o cemitério do cara Porque cemitério, mano, é uma vantagenzinha que o cara tem sobre a gente Beleza, calma aí, bora tacar o gigantão aqui Venenão AK, beleza, mata esse cemitério, pelo amor de Deus Matando o cemitério, eu agradeço Beleza E esse dragão infernal aí foi um péssimo De um investimento e dado esse dragão infernal pra ele É, né? e o que eu tô sentindo Que o cara vai, vai levar Não sei porque eu estou com um pressentimento Não muito bom, sabe? Mas, a gente, se a gente conseguir defender, pelo menos Empatar esse negócio, tá valendo, entendeu? Eu, eu só não quero perder, mano, começar o desafio perdendo aí é, aí é muita, aí é muita sacanagem Pra minha cara, aí é muita sacanagem pra minha cara Beleza, bora tacar tá isso aqui aqui, venenão AK, novamente, beleza, beleza, beleza, por favor, por favor, não foca, não foca ali, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, mano, me ferrei, vai encostar, não, não, não, não vai encostar não, ai, olha isso, que noob, eu sou noob demais, caraca, mano, não, não, não, ai, mano, não, não, não, não pode ah, ele vai levar Já era, já era Beleza Mago elétrico aqui Beleza, beleza, beleza Beleza pura Ó, ó galera Ó galera, sente essa Sente essa, hein Ó, talvez Será? Vamos que vamos Ai mano, se a gente conseguir levar essa parada Olha isso Uh David Cooper, mano do céu, que suador, nos minutos finais, a gente conseguiu levar esse aqui, cara, eu jurei que a gente ia perder, sério, cemitério do cara ali, tava dando no couro, mas conseguimos essa, foi meio demorada, meio foi bastante demorada, mas conseguimos, tá valendo bora puxar a próxima aqui, e vamos ver, zap ou goblinzinho? vou pegar o zap, gigante real ou gigante, cara, eu acho que aqui nesse desafio, é, eu tô muito deciso, gigante real ou gigante, vou pegar o gigante vou pegar o gigante que eu sei jogar melhor de gigante, bola de fogo ou relâmpago, vou pegar ai, ai, ai, vou pegar a bola de fogo e, beleza, mago mago pra fazer o combinho aqui de gigante e mago, tranquilo estamos chegando contra o Matheus. tranquilo, oh, oh, oh que, que bacana, olha isso queridos, vamos começar aqui com goblins lanceiros na ponte só pra dar um sutinho no cara, vamos ver se o cara vai gastar alguma coisa, tá com os goblins dele normal tá, tá, tá, tá bom, tá bom tranquilo Tranquilo O cara já veio aqui na cara dura Ô oh, cara, você é covarde, hein Covarde, covarde na, na certa Preciso muito matar esse gigante real dele Porque já deu muito dano Mas vamos focar no contra No contra-ataque Que não acredito que vai morrer, mano Beleza, morreu, morreu Meu mago morreu Tá suíço... Suic... Mano, que cara... Não, esse cara não fez isso Pelo amor de Deus Ele não fez isso É sério que ele fez isso Eu não estou acreditando Eu não estou acreditando Beleza, a gente vai conseguir dar bastante dano ainda mais com esse goblin com o dardo dando. Olha ali, o goblinzinho com o dardo. Vai! <risos> Tranquilo. Foi de boa, foi de boa. Tô junto. Eu, eu, eu, eu não sei o que tá acontecendo. Botei para gravar. Foi bom. Tá indo bem, ó. Tá indo bem. Só só aguentar aqui, relaxar. Aguenta o coração, nós não podemos esquecer que o cara tá gigante real. Ou seja, gigante real é muito chato para nós. Por quê? Porque Sai, para, pelo amor de Deus. Não vamos meter, cometer no Bicis Vou tacar uma bolinha de fogo aqui E tranquilo, cara Vamos, vamos, vamos com calma nesse negócio O cara tem gigante E... e... tá, beleza Beleza, calma aí Zapzito aqui E Goblins lanceiros aqui Beleza, Goblins lanceiros Mata, mata, mata o Spark Caraca, mano, que chato isso Não matou o Spark, tive que tacar um tronco aqui O cara vai levar minha torre Mas a gente também levou a dele então, tá valendo, de igual pra igual por enquanto Só espero não cometer tantas nubices Mano, o cara tem peca Não, não acredito nisso Olha isso, cara Não vai focar ainda, caraca, não Não, não, ah, essa peca dele Eu não sabia, mano, esse cara me pegou de surpresa agora Caramba, mano Caramba, não estou acreditando Não estou acreditando Seu obrigado a com um troncão aqui Beleza, tranquilo, se acalma João, se acalma aqui Que, que talvez dê Talvez dê. Vamos, de, vamos, vamos calminha aqui, vamos calminha aqui. Não adianta se assustar e cometer no bice, No final da partida. Tranquilo. Bora fazer o seguinte: vou tacar uma bolinha de fogo aqui, ó. Beleza. Tuque-tuque aqui pra matar essa princesa. E o certo seria eu ter o gigantão. Gigantão aqui. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Mano, que lâmpago é esse, filho? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ai, não, tá aqui o tronco errado, não. Eu não podia tacar o tronco errado. Eu taquei o tronco errado, não acredito Não acredito, calma, calma, calma, calma, calma Calma Calma, João Noob, calma, João Noob Vou dar mago aqui de trás Calma A gente tem que se acalmar nesse negócio, não pode ficar nervoso Ficou nervoso, ferrou Ficou nervoso, ferrou É sério Vou proteger isso aqui, aqui. Mano, esse cara tem muita vantagem sobre a gente É sério, olha, olha isso Não, não, ai caramba Caramba, mano, caramba, caramba, caramba, caramba É sério, isso não poderia estar tá acontecido Isso não poderia ser pior O cara tem um deck muito, muito chato contra o nosso E cara, não tô acreditando nisso Olha isso, Spark, Spark, peca. Olha que deck mais câncer, mano Olha que deck mais câncer Olha os meus zap todo cagado O cara vai ficar ciclando Se o cara ciclar, é porque o cara é muito noob Eu mais ainda, mas se o cara ciclar Pronto, ganhou Levou a partida, obrigado aí, tamo junto Né, eu tentei, mas não foi dessa vez E olha esse relâmpago desse cara Como que eu perco pra um cara desse? É sério, como que eu perco pra um cara desse? O cara, o cara não sabia nem jogar E eu perco, mano Eu vou até ver que, que cara é esse aí, mano Mano, beleza Pelo menos o cara tem mais troféu que eu Aí já tira, já alivia um pouco o peso na consciência Cara, eu fiquei até vermelho aqui Tô, tô cansado Cansado <risos> Mas enfim, tentamos, não é mesmo? Estamos tentando aí, né? O desafio ainda não acabou Vou tentar até, até conseguir essa carta Espero que você tenha gostado desse vídeo Não esquece de deixar muito, muito like, né? E o Fantasma Real, mas eu quero mesmo É o Arqueiro Mágico eu Tô feliz porque veio, né? Pelo menos já garantiu uma lendária Então as 100 gemas não foram à toa Antes de sair é do vídeo, não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Um beijo imenso no coração de cada um de vocês E valeu!